Mulher cadavérica encontrada em casa abandonada, algo assustador dentro do quarto de menina indefesa, mulher assustadora comete um terrível ato no Japão, rua respira como se tivesse vida própria na Itália, fantasma se manifesta na escuridão de um escritório, algo muito ruim pode acontecer a qualquer momento no planeta, fantasma ataca jovens irmãos e muito mais. Mas antes já vai deixando like para o youtube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma, E se você não por inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. Imagens registradas por câmeras de segurança de um escritório de contabilidade, o expediente já havia acabado e não havia mais ninguém no local, exceto algo apavorante que a câmera captou na escuridão. Vários amigos estavam reunidos em um restaurante em um momento de descontração. Tinha tudo para ser uma bela noite se não fosse pela presença de uma mulher estranha os observando. さ、 Neste momento eles estavam indo embora via metrô quando aquela mesma mulher surgiu olhando para eles e fazendo um gesto de despedida e o que ela faz em seguida vai te deixar em estado de choque. Sim. Já fez isso mesmo que você está pensando e todos puderam ver com seus próprios olhos uma cena de embrulhar o estômago. Os irmãos estavam em uma sala lendo quadrinhos quando de repente um circo coberto por um lençol branco simulando o fantasma caminhou na direção deles. A princípio ele achou que fosse alguém tentando lhe pregar uma peça, eu também subestimei o vídeo, mas assim que ele puxou o lençol, a surpresa. simplesmente não havia ninguém debaixo dele Um vídeo publicado online pelo jornal italiano Città De mostra como o pavimento de uma rua na cidade costeira de Candimari na Itália sobe e desce como se o chão estivesse respirando. Por duas décadas, Jamie Lovelock foi visto por muitos de seus colegas cientistas como um solitário excêntrico que arruinou sua reputação de inventor e químico ambiental ao insistir que a Terra era uma coisa viva chamada Gaia. Lovelock desenvolveu a teoria de Gaia na década de 60 enquanto trabalhava na NASA e propôs que a atmosfera, os oceanos, rochas e solos são seres vivos que se autorregulam para permitir Tira a vida na terra. Indubitavelmente, uma das imagens mais impactantes da aparição de OVNIs. Vídeo registrado na ilha Isla Sébaco, na costa do Panamá. No céu, um aglomerado de ovnis cintilantes como estrelas circundam algo semelhante a um portal dimensional. Especula-se que os OVNIs adentrariam em nosso Sistema Solar por intermédio de portais estelares. Não é possível medir o tamanho dos objetos, tampouco a distância a qual eles se encontram. Este vídeo evidencia a existência de vários gêneros de OVNIs visitando a Terra. Alguns possuem forma de disco, outros de esfera metálica, pirâmide e, como podemos notar, forma de esferas cintilantes constituídas de plasma ou algum outro modelo material desconhecido. O vídeo é tão real e perturbador que chega a ser difícil de acreditar na veracidade. Para muitos, a ficha ainda não caiu. De longe não é possível notar os objetos, mas ao puxar o zoom, fica nítido o aglomerado. O mesmo ocorre no espaço. Quando o Telescópio Espacial Humble puxa o zoom em um aglomerado de estrelas, é possível notar outro aglomerado infinito de estrelas mais atrás no infinito espaço. Qual seria a explicação para a tremenda aparição? Seria simplesmente algum fenômeno da natureza? Seria alguma artimanha do Projeto Beam provinda das antenas do Harp? Ou será que de fato estamos presenciando uma atividade inteligente extraterrestre em nossa atmosfera? Será que os seres advindos de outra galáxia estão nos espionando e, quem sabe, planejando uma invasão? Será que eles vieram por fins pacíficos ou por visarem nossas riquezas naturais? São inúmeras perguntas sem respostas que serão respondidas talvez no futuro próximo. Curtam esse registro histórico e opinem nos comentários. Novamente eu te faço a pergunta, até onde vai a sua coragem? A gente sabe muito bem que um mínimo escorregãozinho causaria um fim trágico de muita dor pois aquele homem poderia despincar e rolar batendo a cabeça na pedra quebrando vários ossos até chegar lá embaixo sem vida. O vídeo a seguir talvez seja o mais assustador já publicado no canal. Essas imagens teriam sido recentemente divulgadas pela Rússia. Aqui temos a famosa bomba Kizar, considerada a mais poderosa da Terra. Duas mil vezes mais potente do que aquela que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Seu poder destrutivo pode causar a extinção da raça humana em um único dia. Este grande artefato é uma verdadeira bomba relógio, pois agora tudo pode ser questão de tempo no vídeo que se segue jovens indonésios foram explorar uma casa abandonada no meio de uma floresta estava tudo escuro nenhum foco de luz entre os cômodos da casa mas lá dentro eles descobriram algo simplesmente tenebroso. Sam, tida, tida, tida, di ruangan belakang apa <tongan> enggak dari tadi ya itu eh, mungkin melihatnya itu tepat di depan kamera teman-teman karena temboknya warna putih dan di tapi ini sosok yang sering muncul tapi saya no local estava uma mulher com um longo vestido branco, velho e imundo. Sua pele parece estar em estado avançado de necrose. É como se tivessem esquecido de sepultá-la. Putíssimo metros. Há quem diga ainda ser um corpo que retornou à vida e escapou do necrotério. A jovem de apenas 15 anos estava sozinha em indefesa em sua casa quando ela começou a ouvir um barulho muito forte vindo de seu quarto no segundo andar. Ok, eu estou casa e algo acontecendo. Ela chegou lá em cima, uma visão estarrecedora da porta se batendo violentamente. Ela acreditava que havia um invasor, talvez um maníaco pervertido querendo atacá-la. Mas ao abrir a porta, uma figura sombria se revelou bem diante de seus olhos, uma mulher vestida de branco e com o rosto desfigurado.